você que já assistiu probabilidade parte 1, na parte 12 a gente vai mostrar outros exemplos de como pode cair em prova. Então se liga nessa aula e deixa que o Tio Kekê te explica. Sem perder tempo, bora começar já resolvendo essa primeira questão aqui. A primeira questão fala assim, uma mulher de pigmentação normal e pai albino decide se casar com um homem também de pigmentação normal e mãe albina. Considerando o albinismo é uma herança autossômica recessiva, qual a probabilidade de ter uma criança albina ou uma criança normal? Galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar a questão. Então você pode até tentar fazer sozinho. Na verdade, tente fazer sozinho. Para esse vídeo, pegue caneta, papel... Tenta fazer sozinho e depois eu vou seguir para resolver junto com vocês. Agora, lê normal. A mulher ela tem pigmentação normal, ela é filha de pai albino, decide se casar com um homem também de pigmentação normal e mãe albina. Considerando o albinismo é uma herança autossômica recessiva, qual a probabilidade do casal ter uma criança albina ou uma criança normal? Agora que você tentou fazer sozinho, bora tentar fazer junto... Primeiro, Kennedy, não entendi o que é herança autossômica recessiva. Galera, lembra que a gente tem 46 cromossomos dentro do nosso corpo? Dois são sexuais e o resto, os 44, são autossomos. Quer dizer só isso. Recessivo, rece... o termo recessivo, eu acho que você já estudou é, é, introdução à genética, como é que funciona? Olha. olha como é que você vai armar, é mais interpretação muitas vezes, olha. Tem um dominante e tem um recessivo. O dominante é quem tem pigmentação, o recessivo é quem tem albinismo, a falta de pigmentação ou parcial ou total. Geralmente o dominante a gente representa por a letra grande, azão, azão ou azão, azinho. Para representar o azão, azão ou azão, azinho junto, a gente coloca azão traço. E o recessivo geralmente a gente representa pela letra pequena, azinho, azinho. Tudo bem? Galera, eu escolhi a letra A por causa do nome da doença, albinismo. Mas você poderia escolher a letra B, a letra C, tanto faz. Bora colher os dados da questão? Na questão fala que a mulher ela tem pigmentação. Só que se ela tem pigmentação, presta atenção, ela pode ser azão-azão ou azão-azim. Concorda comigo? Só que a gente vai colocar, como a gente não sabe o que ela é, a gente vai colocar azão-traço. Só que a questão já deu a dica. Falou que o pai da mulher... É albino. Se o pai da mulher é albino, é assim que funciona. Sempre você vai ter dois alelos. Um veio do seu pai e outro veio da sua mãe. A gente já matou a questão. Sabe por quê? Porque se o pai dela é asinho, azinho e ele é pai dela, ele só pode ter doado um asinho para ela, porque é o único que ele tem. Logo, eu já sei o que é o traço dela. É azão asinho. Então, sempre a questão... Ela vai te dar uma dica para você descobrir o genótipo da pessoa, tá? Ele fala também que casou com um homem com pigmentação. Só que se ele tem pigmentação, é azão-traço. Só que a mãe dele é albina. Se a mãe dele é albina, asinho-azinho. Azinho. Qual é o único alelo que poderia ter doado pra ele? Azão asinho. O que, que eu tenho que fazer aqui? É só cruzar. Bora cruzar essa parada? Então eu vou cruzar asão, asinho. Um azão, azinho. Vocês que já brincaram de cruzar, é assim, olha. Azão, azão. Todas as possibilidades. Azão, azão. Outra possibilidade. Azão, azinho. Outra possibilidade de cruzamento. Azinho, azão, que a gente sempre coloca a letra grande na frente. E a última possibilidade, azinho, azinho. Então são essas possibilidades do cruzamento do casal. Lembrando, galera, que essa galera bem aqui... É a galera que tem pigmentação. Bora colocar aqui. E a galera aqui, essa galera que é albino. Ele quer saber na questão qual a prioridade de ter uma criança albina ou com pigmentação. Aí vem um erro de muitos alunos. Deixa eu te ensinar uma coisa. Existe a regra da multiplicação e existe a regra da adição. Toda vez que tiver em prova o termo E, você multiplica... Toda vez que tiver o termo em prova, ou, você soma. Posso dar um exemplo? Qual é a probabilidade de eu ter um filho albino e normal? Ou seja, eu quero os dois juntos. Eu quero albino e normal. O que você vai fazer? Vai pegar a probabilidade de ser albino e multiplicar com a probabilidade de ser normal. Tudo bem? Qual a probabilidade de eu ter uma criança albina ou normal? Aí você vai pegar a probabilidade da criança de ser albina Somar com a possibilidade de ser normal, porque você quer uma coisa ou a outra. Então tem um termo ou, não tem um termo ou? Então a gente vai somar. Qual a probabilidade de ter um filho albino? É quanto? Albino é um. De quantas possibilidades? Quatro possibilidades. Então é um quarto. Qual a probabilidade de ter uma criança normal, que no caso aqui com pigmentação, são três. De quantas possibilidades? De quatro possibilidades logo a resposta vai ser essa aqui olha a resposta vai ser para ser albino é um quarto só que é ou ou é uma coisa ou outra tem um filho normal ou albino mais três quartos como é que você vai fazer isso aqui galera geralmente quando a gente soma e, e o número de baixo aqui o, o denominador é igual a gente soma de cima e conserva de baixo então a gente vai conservar o de baixo Vai ficar 4 aqui, 1 mais 3 dá quanto? Dá 4. Logo, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Que a resposta final, 1 em número, vai ficar quanto aqui? 100%. Ou seja, claro que vai ser 100%. É uma pegadinha essa questão, porque só tem duas possibilidades. Ou o teu filho vai ser albino, ou o teu filho vai ter pigmentação. Então a probabilidade de ter um ou outro é 100%, porque vai nascer um ou outro. Deu para entender? Então essa questão ela era uma pegadinha, a gente fez tudo isso, mas vai ser 100%. Bora para outra questão? Olha essa segunda questão, fala assim, a fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva. Paulo descobriu que é ter o zigoto para essa doença, então Paulo é azão azinho. Ele é casado com Júlia, que não apresenta a doença, se ela não apresenta a doença e a Fenilcetonúria é recessiva, ela é azão traço, tá galera? E ela é filha de pais que também não possuem a doença. Então eles são azão traço também. Entretanto, Júlia teve um irmão que morreu com Fenilcetonúria. Não esqueça que o irmão, já que tem um Fenilcetonúria, no caso ele tinha, morreu, ele é azinho azinho. Qual a probabilidade do casal ter uma criança com a doença? Então, para esse vídeo, tenta fazer sozinho, que a gente vai tentar resolver. Então, de novo, é uma doença autossômica recessiva. Paulo descobriu que é heterozigoto. Ele é casado com Júlia, que não apresenta doença. E é filho de pais que também não apresenta. Mas a Júlia teve um irmão que morreu com feniciotonúria. Qual a probabilidade do casal ter uma criança com a doença? Então, dá uma olhada para cá, que eu já esquematizei para vocês se você já tentou fazer sozinho, tá? Olha aqui. Primeiro, existe o dominante e o recessivo. Dominante, normal, fenil, é o recessivo porque fala na questão. Lembrando que o dominante pode ser azão, azão, ou azão, azinho. Kennedy, se eu quisesse escolher a letra F, a letra P, não teria problema, tá, galera? Lembrando que o normal pode ser azão, traço, a fenil, já que é o recessivo, azinho, azinho. Na questão, falou que Paulo é heterozigoto, Então, Paulo é azão, azinho. E Júlia... Não apresenta a doença. Não apresentar, você não pode dizer que ela é heterozigota. Não apresentar, você quer dizer que ela é azão-traço. E os pais dela também não apresentam a doença. Logo, eles são azão-traço também. Olha qual é o macete da questão. A questão falou que ela teve um irmão que morreu com a fenilcitonúria. Se o irmão dela morreu com a e tunúria, ele é azinho-azinho. Já matei. Galera, se os pais, presta atenção, se os pais tiveram um filho... Azinho azinho é porque um azinho, presta atenção, veio do pai e outro azinho veio da mãe. Deu para entender? É porque sempre é assim, um vem do pai e outro vem da mãe. Já que eu descobri que os pais são heterozigotos, eu posso cruzar eles. Cruzando heterozigotos, a gente já está cansado de saber que vai dar isso aqui, olha. Azão azinho, azão azinho, azão azinho, azinho azinho. Tudo bem? Agora o casal quer ter um filho com a doença. Mas preste atenção, Para ter um filho com a doença, esse filho, esse filho que eles querem ter com a doença, tem que ser asinho-azinho. Azinho. Só que pro filho ser azinho-azinho, um asinho tem que vir do Paulo e outro asinho tem que vir da Júlia. Aí sabe que muito aluno vai fazer? Ah, se tem que ter um filho, eu vou obrigar a Júlia a ser heterozigota. Eu vou brigar. Não, você não pode obrigar a Júlia a ser heterozigota. Lembra que a gente está trabalhando com probabilidade. Probabilidade é possibilidade. Então, para a Júlia ter esse filho, eu tenho que achar primeiro a probabilidade dela ser heterozigota. A, a gente está trabalhando um conceito agora, que isso cai muito em prova, onde você tem que primeiro achar a probabilidade do indivíduo para depois cruzar ele como casal. Então, primeiro, de novo, eu quero que o casal tenha um filho azinho-azinho, um casal com a doença. Só que para ele ter um filhazinhazinho, os dois têm que ser heterozigotos. Um azinho daqui, um azinho daqui. Já que a Júlia não tem a doença. Eu tenho que primeiro achar a probabilidade da Júlia ser heterozigota. Só que o primeiro erro de vocês, sabe qual é o primeiro erro? Já tem muita gente falando aí ou fazendo de cabeça: ah, são dois heterozigotos, Kennedy. Logo, a probabilidade é meio, é a metade. Errado. Sabe por que errado? Porque eu sei que a Júlia, eu sei que a Júlia ela não tem a doença. Se ela não tem a doença, é só esse grupo aqui, galera. Eu não posso contar com esse aqui. Sabe por que eu não posso contar? Porque a Júlia não é isso. A Júlia não tem a doença. De novo, posso perguntar de novo? Qual é a probabilidade da Júlia, considerando os pais dela, qual é a probabilidade da Júlia ser terozigota? Lembrando que eu já sei que a Júlia não tem a doença. é quanto? Dois de três possibilidades. Então, a probabilidade para que a Júlia seja heterozigota é 2 terços. Já sabendo que 2 terços é a probabilidade da Júlia ser heterozigota, bora cruzar agora a Júlia com o Paulo. Eu já tive a minha condição de ser heterozigota e eu vou cruzar. Lembrando que esse cruzamento, aqui, a quem está cansado de saber, vai dar isso aqui, olha. Azão, azinho. Qual é a probabilidade da Júlia e o Paulo terem uma criança com a doença? Doença é isso aqui. É 1 de 4, 4 possibilidades. Só que a resposta final é 1 quarto? Não. Você vai ter que multiplicar a condição mais a probabilidade. Logo, a resposta final, posso colocar aqui, vai ser 2 terços vezes... Um quarto de ter a doença. Dois terços é a condição para a Júlia ser heterozigota E um quarto é para ela ter... Se ela for heterozigota, contando com essa condição, ela ter um filho albino. No caso, albino não. Finicetonúria. Ter a doença. Duas vezes um vai dar dois. Três vezes quatro vai dar quanto? Isso aqui vai dar doze. Se eu simplificar ainda mais, isso aqui vai dar um sobre seis essa vai ser a nossa resposta final. Então dá uma notada nisso aí, e se não conseguiu, tente fazer de novo. Vamos para mais outra questão. Outra questão fala mais ou menos assim, olha. Maria possui polidactilia, polidactilia, para quem não sabe, são vários dedos, e é casado com José, que também possui polidactilia. O casal tem um filho sem polidactilia. Qual a probabilidade do casal ter duas filhas... Com polidactilia. Então o casal quer ter duas filhas com polidactilia. Então para o vídeo e tenta fazer sozinho, tá? Agora que você já tentou fazer sozinho, se não, para o vídeo. Pelo amor, para agora. Dá um jeito de parar. Agora bora tentar fazer junto. Galera, primeiro, Kennedy, ele não me falou se a herança é dominante ou é recessiva. É isso que a gente vai trabalhar agora, é outro conceito. Nem sempre em prova ele mostra se a herança é dominante ou recessiva. Na verdade, você tem que descobrir. Como assim? Posso assinar uma coisa? Toda vez que um casal igual, com características iguais, tem um filho diferente, sempre o casal vai ser heterozigoto, azão, azinho, e o filho diferente vai ser azinho, azinho. No caso, heterozigoto é dominante, e o filho diferente vai ser recessivo. Sempre vai ser assim? Sempre. Vou dar um exemplo para vocês. Kennedy, eu tenho um pai que tem olho castanho, casou com a minha mãe que tem olho castanho, e eu nasci de olho azul. Quer dizer que eu sou filho do vizinho? Não. Casal igual, filho diferente. Tem uma possibilidade. Se o casal é heterozigoto, e o filho diferente é azinho-azinho. Galera, é só essa possibilidade de gerar um filho diferente. Pais dominantes dando origem a um filho diferente, que é azinho-azinho. Kennedy, a minha mãe tem cabelo é, é, crespo. O meu pai tem cabelo crespo. Eu nasci de cabelo liso. Existe uma possibilidade. Se os pais forem heterozigotos e o filho diferente for recessivo. Olha como funciona a questão aqui. A Maria tem polidactilia e o José tem polidactilia. E eles tiveram um filho sem polidactilia. Já matou a questão. Toda vez, casal igual, filho diferente. O que, que os pais são? São heterozigotos. Olha pra cá. E o que, que o filho diferente? o filho diferente é? É recessivo. Galera, a gente acaba decorando que toda doença é recessiva. Errado. Albinismo é recessivo, fenício é recessivo, mas essa doença polidactilia aqui, no caso, o aparecimento de vários dedos na mão, o polidáctilo, ou, ou seja, o cara que tem a doença que é o dominante. Então, dominância aqui é azão-azão ou azão-azinho. Tem polidactilia. E o cara que não tem é azinha-azinha. Então, já descobriu que a Maria e o José eles são, tá? Claro que cruzando Maria e José, a gente já tá cansado de fazer isso aqui, vai dar essas possibilidades. Maria e José, eles querem saber a probabilidade de ter duas filhas com polidactilia. Eu te ensinei uma vez, toda vez que ele falar com quantidade, não liga, tá, galera? Não liga. Bora colocar aqui, o que, é que eles querem ter? Duas filhas, filhas, com poli daquitilia Bora fazer isso aqui? Você vai pegar esse número e vai guardar. Primeiro, bora fazer a resposta aqui. Resposta. Qual a probabilidade? Não pensa em número, poderia ser 2, poderia ser 30, não pensa. Qual a probabilidade de ter uma filha? Filha. Lembra que sexo a probabilidade é meio. Eu ensinei lá no primeiro vídeo. A probabilidade de nascer um menino ou menina é meio, sempre. Menino. Para ser menina é meio. Eu quero que tenha polidactilia Bora olhar aqui, polidactilia é esse aqui? Não, polidactilia é essa galera aqui Qual a probabilidade de ter polidactilia? Ah, mas não é só heterozigoto? Não, é o dominante Para ter polidactilia é 3 de 4 possibilidades Então vai ser 3 sobre 4 Só que calma, não termina Quantas filhas são? São duas filhas Você vai multiplicar por 2? Não, você vai elevar tudo a 2. Meus amores, cuidado com isso. Tem gente que em prova acaba elevando só meio a 2. Tem gente em prova que acaba elevando só o 3 quartos a 2. Tem que levar os dois a 2, no caso a quantidade de filhos. De novo, posso fazer com calma? Eu quero duas filhas com polidactilia. Esquece o número. Qual é a probabilidade de ter uma filha? É quanto? Meio. Dela ter polidactilia? 3 quartos. Descobri. Quantas filhas são? São duas filhas. Então eleva tudo a 2. Se fossem em 3, elevava a 3. Se fosse 10, elevava a 10. Se fosse em 1.000, elevava a 1.000. Deu para entender? O conselho que eu dou para vocês é multiplica o de dentro e depois eleva ao quadrado. 1 vezes 3 dá quanto? Dá 3. 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. 2 vezes 4 elevado tudo isso ao quadrado. Não vai me errar como muito aluno é. Eu encho muito saco nas minhas aulas isso. Mas tem aluno que erra. Tem aluno que pensa que é 3 vezes 2. Não. É 3 ao quadrado. É 3 vezes 3. Que vai dar quanto? Vai dar 9. Hein? 9. 8 ao quadrado quer dizer que é 8 vezes 8. Quanto é 8 vezes 8? Vai dar quanto? 64. Logo, essa vai ser a alternativa correta. Eu quero ter duas filhas com polidactilia, a minha resposta é 9 dividido de 64. Tá aqui, bate um print dessa resolução. Vamos para mais uma questão. Olha, fala assim, considerando o albinismo recessivo, então ele já fala na questão, não precisa descobrir, é albinismo azinho-azinho, quem não tem albinismo, pigmentação vai ser dominante, azão-azão ou azão-azinho. Kennedy e tem têm pigmentação, os seus pais têm pigmentação. Mas considerando que Kennedy e Kennedy e Kennedy têm irmão com albinismo, qual a probabilidade de Kennedy e Kennedy ter uma criança albina? Vou ler até de novo. Kennedy e Kennedy têm pigmentação, então eles são azão-traço, galera. Azão-traço, porque é dominante. Azão-traço, eu não sei se é azão-azão, azão-azinho. -azão Os pais dele têm pigmentação, também azão-traço. Mas considera que eles têm irmão albino, azinho-azinho. Qual a probabilidade de Kennedy e Kennedy uma criança albina, azinho azinho. Agora que você já fez a questão, eu acredito que você parou a questão para gente tentar resolver, tá? Bora tentar fazer juntos? Olha, a gente já fez na verdade uma questão parecida e eu repeti de propósito, sabe por que eu repeti? Porque eu quero que você assimile isso. Como é que funciona? O albinismo é recessivo, ele falou na questão, não obrigado a decorar. E o Kennedy e a Kennedy não tem albinismo, tem pigmentação normal, logo eles são dominantes. Dominante é Azão Azão ou Azão Azinho. Como é que eu represento o mix dos dois? Azão Traço. Então, Kennedy Azão Traço, Kennedy Azão Traço. Só que olha que bacana. O pai e a mãe do Kennedy, tanto vou representar os dois, do Kennedy e da Kennedy, são também normais, pigmentação normal. Mas, os dois têm o um irmão albino. Galera, olha como é fácil. Se os pais têm um irmão albino, na verdade, os pais têm um filho albino, um azinho veio do pai. E outro azinho veio da mãe. Bora cruzar os pais? A gente já tá cansado de fazer isso aqui. É o cruzamento dos heterozigotos. Só que o Kennedy e a Kennedy, eles querem ter um filho albino, uma criança albina. Só que concorda comigo que para ter um filho albino, os dois tem que ser heterozigotos. Os dois. Porque tem que vir um asinho do pai e um asinho da mãe. Só que aquela velha pergunta... Eu posso obrigar os dois a serem heterozigotos? Não. O que eu tenho que fazer? Qual é a condição? Achar a probabilidade dos dois serem heterozigotos. Em uma questão anterior, que a gente já tinha feito antes, a gente precisava achar só de um. Agora a gente precisa achar dos dois. Só que é a mesma coisa para os dois. Qual é a probabilidade do Kennedy ser heterozigoto? Aí você olha quantos heterozigotos tem. Só que são dois. Só que é de quatro possibilidades? Não! Porque como eu sei que o Kennedy e a Kennedy, eles têm pigmentação, você não vai contar com o um albino. Então são essas possibilidades. Qual é a possibilidade de ser heterozigoto? 2 terços. Eu acho que você já começou a sacar, já começou a pegar a manha da questão, né? As questões elas se tornam repetitivas. Então a probabilidade do Kennedy ser heterozigoto é 2 terços. E da Kennada ser heterozigoto é 2 terços. Então eu vou colocar aqui em cima a probabilidade dos dois. Contando que os dois são heterozigotos, eu vou cruzar essa parada aqui, que a gente já está cansado de saber. Azão, azão, cruzando. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Qual a probabilidade de ter uma criança? Ele não falou sexo. Ter uma criança albina é um quarto. Mas essa é a resposta final? Não. Bora colocar a resposta final? Resposta. A probabilidade. Para isso acontecer, o Kennedy tem que ser heterozigoto. Então, dois terços para o Kennedy ser heterozigoto. A Kenada também tem que ser heterozigoto. Dois terços para a Kenada ser heterozigoto. E, considerando que eles são heterozigotos, um quarto para ter um filho albino. Vai ser a resposta final. Como é que isso vai ficar, galera? 2 vezes 2, 4. Vezes 1 um vai continuar 4, 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 9 vai dar 36. 36. Logo a resposta, se não quiser simplificar, vai ser 4 sobre 36. Tudo bem? É o que a gente chama de casamento consanguíneo, ou também chamado de endogamia, endogamia. O que é o um casamento consanguíneo? É geralmente quando indivíduos da mesma família, eles se casam, eles cruzam. Posso dar um exemplo? Cruzamento entre primos. Quem dia é verdade que toda vez quando um primo casa com outro primo, sempre vai nascer com defeito, vai nascer com duas cabeças, com uma perna vai crescer no ouvido. Galera, não é bem assim, tá? E para isso acontecer, tem que ser vários cruzamentos dentro da família. Mas existe maior probabilidade, caso você já tenha uma doença dentro da família. Posso dar um exemplo? Vamos dizer que eu tenho uma doença que é para ter o dedo torto, e realmente... Eu tenho meus dedos, meus dedos eles são tortos, não sei se você está vendo. Mas vamos dizer que eu tenho essa doença. Quem é que tem maior probabilidade de ter a mesma doença? Alguém fora da minha família ou alguém dentro da minha família? Dentro da minha família. Então se eu casar com alguém dentro da minha família, eu estou funilando essa doença. Eu tenho maior probabilidade de ter filhos com dedos tortos. E, e outra, esse casamento com sanguíneo ao longo do tempo induz a homozigose, geralmente homozigose recessiva. É e diminui a variabilidade genética. Então tem mais chance de ter doença sim. Mas não é sempre que vai ter doença. Deu para entender? Eu espero que eu tenha ajudado nessa videoaula. E se você gostou, não esqueça de é, chamar os amigos também para assistir as aulas do Tio QQ e resolva exercício. Pega as questões de genética e detone. Qualquer dúvida, tenha monitoria, tá? Um beijão pra vocês e até a próxima aula.